Olá meninas, assim, espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem, eu já não faço vídeo, não estou enganada, uns 3 ou 4 dias tive umas coisas para fazer, por isso é que andei um pouco ausente no meu blog, no facebook também, no youtube, então vamos lá começar, eu hoje vou fazer uma maquilhagem para vocês, uma maquilhagem dourada, tanto faz, tanto faz desculpem para o dia e para noite, ah, espero muito que vocês gostem, eu utilizei poucos produtos, já tenho a minha pele pronta, já apliquei o primer, eu vou pegar nesta neste sombra aqui, ah, como vocês estão a ver, é da L'Oreal, eu vou aplicar mesmo com o dedo, vou dar umas batidinhas e é um este sombra é um dourado muito lindo, muito linda mesmo eu agora vou pegar aqui numa outra sombra esta sombra aqui como vocês podem ver eu vou pegar neste este dourado aqui este aqui de maio vou pegar com o mesmo dedo que eu apliquei a sombra e eu vou aplicar a minha pálpebra em cima da primeira sombra dando umas batidinhas, não precisa esfregar e depois eu vou pegar aqui agora vou pegar aqui nesta esta sombra aqui esta sombra aqui é da esse eu vou vos mostrar que só quero ver se ela foca assim e eu vou aplicar só um bocado, eu não preciso muito, vou aplicar só um bocadinho mesmo, que é para pôr aqui por cima da outra. Eu não quero que ela fique muito, sabe, que dá muito nas vistas, eu não, não, não quero. Bem, já apliquei e a maglagem também é fácil de fazer. Vá, criem, tenham paciência que vai correr tudo bem. Bem, eu agora vou pegar aqui numa sombra, num duo. Este do aqui é daí. Esse comprei no Continente. Vou pegar um bocado aquele castanho, um pouco escuro. Eu vou tirar o excesso daqui na minha, assim, na minha mão e vou aplicar aqui no meu canto do côncavo e vou aproveitar também já esfumar, eu venho um pouco para cima, assim como vocês estão a ver, e ele fica muito bonito mesmo. Assim, eu andei um pouco um pouco ausente porque tinha umas coisas para fazer. E eu como vou começar a tirar o meu curso profissional de maquilhagem, por isso é que eu andei um bocado ausente, tinha que preparar os documentos, essas coisas todas. Por isso é que eu andei um pouco assim, desligada do meu das minhas coisas que eu faço na no, no, no internet, youtube, essas coisas, tá? e agora desculpem que eu tenho mesmo que me preparar e depois tenho que participar em workshops e essas coisas, por isso é que eu andei um pouco ausente, me desculpem mesmo meninas, me desculpem. Então vamos lá continuar com a nossa maquiagem, agora eu vou esfumar aquele castanho, Assim. E essa maquilhagem vocês podem usar numa festa, no almoço, no jantar. Eu passei com o marido, passei com a namorada, com os amigos. E é uma maquilhagem muito simples de fazer. Bem, eu agora vou pegar aqui num lápis preto. Este aqui é o Davon. É um rosa, mas na câmera parece que tem um vermelho. Mas não é. Eu vou aplicar o lápis na minha linha d'água. Atenção que ele traz duas partes, traz uma parte que é preta e outra parte que é castanha, já apliquei, agora eu vou pegar aqui num outro lápis, eu mesmo, só que esse aqui só traz uma parte que é preta e eu vou fazer aqui o delineado. ficou assim como vocês podem ver agora eu vou pegar aqui na máscara esta máscara é da Maybelline assim. e vou aplicar nas minhas pestanas eu adoro muito essa máscara porque ela deixa esses tênis bem brumosas, mas atenção, eu não gosto porque a hora de tirar é um pouco complicado Fica muito, parece muito rija, mas essa máscara é muito, muito boa, atenção, muito boa mesmo. Agora vou aplicar na outra parte inferior, fica mais ou menos assim, como vocês podem ver, fica assim, bem agora eu vou pegar aqui num batom, é um batom muito lindo. É da VON, Este batom ela é assim. deixa eu mostrar. Aqui. E eu vou aplicar nos lábios. Estou muito entusiasmada <risos> com o meu curso, muito mesmo, não vejo a hora de começar já. Que eu amo maquilhagem, maquilhagem é a minha paixão, adoro mesmo muito. Bem, eu utilizei também este, este gloss aqui que é da Fon, que eu já vos falei no outro vídeo, uh, dos meus... Uh, os meus produtos que eu levo na minha necessaire quem ainda não viu vai ao meu canal e vai encontrar lá o vídeo e eu sei que vocês vão gostar Bom, esta aqui foi a maquilhagem que eu preparei uh, para sair é um dourado muito lindo e se vocês ainda não fizeram uma maquilhagem assim fazem porque eu também quero ver por isso não se inscrevam no meu canal por favor se inscrevam mesmo que eu vou adorar muito, vou ficar muito grata e mais uma coisa, visitem também o meu blog, o meu Facebook, por favor. Só mais uma coisa, eu queria pedir a todas as pessoas, todas as meninas que veem, o meu, que veem os meus vídeos, por favor, comentem. Eu sei que tem gosto, não gostei, também não fico, não fico triste, mas é assim, se vocês não comentam meus vídeos, eu nem sei como é que é eu... o sei lá, nem tenho palavras para dizer Porque assim, comentem os meus vídeos eu não me chateio nada vocês dizem o que está bom o que não está eu vou voltar a fazer por isso é que eu criei o canal do blog que propor essas ideias para vocês e vocês disserem qualquer coisa para mim. Por isso assim, não hesitem, não tenham medo, uh, não tenham vergonha. Uh, comentem os vídeos que vocês verem, o blog, dizem qualquer coisa. Que eu vou ficar a vocês, esperar a vocês perguntas e eu estou aqui para responder tudo, tudo, tudo, tudinho. Bem, entendi. Uh, espero que vocês gostem da maquiagem, do vídeo, dizem qualquer coisa. Muitos beijinhos. Tchau.